Hey, hey, hey, detetive, é, ei, ei, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com um código do Clubinho Brasil O Clubinho Brasil tá completando um ano Eles lançaram um código, né? Não um clupeiro, mais do que abrir a obrigação dele Se chama 365 dias Com um dois S no final E você ganha camisa da EPF Resistência e um chapéu comemorativo e mil de moedas, que é o melhor de todos, né, gente? Vamos ver esses índices aqui. Estou gravando com o microfone do celular. Agora está com o microfone normal. Ninguém, ninguém perguntou. E, e o chapéu um chapéu parecido com a bandeira do Brasil amarelo, verde e azul. É isso, gente. É um inter para a cabeça. E depois, com certeza, a camiseta é um inter para. Para a banha, o corpo Aqui, ó Minta para o bucho Vamos ver é, Eu gostei, ficou bem legal A EPF é maravilhosa, né, gente Só tem gente noob na EPF Que passei capturado Pelo um urso Um urso seus, seus carangueiros uhum, uhum. Provavelmente vai ter festa de um ano Porque tá acontecendo a festa O coração apagão então, é isso, gente.